Se você for refletir sobre suas fraquezas, verá claramente que é melhor guardá-las somente a si mesmo e não demonstrá-las a nenhuma outra pessoa além de ti. Afinal, o que pensa que essa ação pode ocasionar na sua vida? acha mesmo que demonstrar suas emoções a outros indivíduos fará com que isso resolva os seus problemas. Porque na boa, se não consegue enxergar que isso só te tornará ainda mais vulnerável, enfraquecendo a sua imagem e dando mais margem ao erro, você precisa abrir seus olhos imediatamente. Porque existem indivíduos que estão sujeitos a se aproveitar das suas vulnerabilidades e de causar todo tipo de dano só para te ver no mais puro fracasso, dado que quando você exterioriza suas fragilidades, chegando até mesmo a perder o controle de suas emoções, fará com que fique suscetível às ações mal intencionadas que as pessoas terão contigo. Então não é uma boa deixar com que isso aconteça, não acha? Pois me responde aí, existe alguém na sua vida que você confia mais do que confia em si mesmo? Ou ainda, acha mesmo que as pessoas se interessarão em resolver os seus problemas? Porque até possa ser que te ajudem uma, duas, três vezes. Mas se você tiver esse comportamento de levar sempre os seus problemas a outras pessoas, uma hora elas irão acabar até mesmo se distanciando de você porque estarão ocupadas demais vivendo as suas próprias vidas. Entende? O fardo da sua vida não tem que ser carregado por outra pessoa que não seja você, porque isso não seria justo com ela, nem mesmo contigo. Enfim, voltando à questão, todas as respostas para essas perguntas te levam à conclusão que é melhor guardar as suas fraquezas para você mesmo e não revelar nem comentar sobre elas com outras pessoas. Afinal, essa atitude não será capaz de trazer vantagens a você. Muito pelo contrário. Pois imagine, alguém que está sempre contando as suas dificuldades para os outros indivíduos e se lamentando por coisas ruins sempre acontecerem com ele, sendo espalhafatoso com seus problemas, deixando com que todos saibam dos obstáculos e adversidades que acontecem em sua vida. Enfim, sua vida é um verdadeiro livro aberto, onde qualquer um que demonstre o um mínimo de intimidade já saberá de todas essas coisas que ele não consegue resolver. E me diga aí, acha mesmo que uma pessoa que venha conversar com esse indivíduo pela primeira vez e já logo de cara fique sabendo de todos esses problemas, gostaria de ter essa pessoa como amigo ou ainda como alguém próximo? Pois provavelmente o que acontecerá logo a seguir, quando encerrar o assunto, é que essa pessoa nunca mais queira puxar conversa com ele de novo, não desejando em nenhuma hipótese estar acompanhado desse. Logo, esse comportamento irracional apenas pode ser evitado quando você aprende a manter o silêncio e resolver os seus problemas por conta própria, não demonstrando as suas fraquezas para as pessoas, porque nesse mesmo exemplo, essa incontrolável atitude de ficar informando suas fragilidades para as demais pessoas abrirá brechas para que essas, quando necessário, use-as contra você, sendo isso a mesma coisa de opor-se a si mesmo, você mesmo dá margem para que essas ocasiões desagradáveis aconteçam contigo e se contradiz quando pensa que se abrindo e contando seus problemas fará com que as pessoas se importem contigo. Então percebe o quão contrário à razão esse comportamento se demonstra ser, porque você na intenção de pensar que isso fará com que as pessoas se aproximem de ti, passando assim a sentir empatia pelo que está passando e te ajudando a lidar com seus problemas estará apenas se iludindo, esperando por um abraço de um indivíduo que, na verdade, agora sabendo disso, usará isso contra você uma hora, guardando essa informação e vindo a usá-la em uma ocasião mais oportuna, expondo assim as suas vulnerabilidades e te prejudicando por conta da sua falha em pensar que poderia contar com a ajuda dele. E aí que eu te pergunto, acha mesmo que vale a pena mostrar as suas fraquezas para as pessoas? E como acha que você vai ficar